Malta do aço, este vídeo é patrocinado pela Solverde e estamos em época de quê? É época de ovinhos. Estão de volta os Easter Eggs da Solverde. Só tens de estar atento aos canais de comunicação da Solverde e seres dos mais rápidos em encontrar os códigos. Já sabes, são bónus por todo o lado. Já sabes, os Easter Eggs são só de 3 a 9 de Abril, mas temos sempre os bónus com o código Yuri. Bónus esses que são 100% de bónus até 100€ no primeiro depósito. A promo das apostas desportivas em que apostas 5 e ganhas 10. E no primeiro registro ainda tens 25 jogadas grátis na Better Wild sem teres que fazer depósito. Já sabes, joguem com moderação, a Solverde está Está em Portugal e é sempre com o código Yuri. Agora siga para o vídeo. Estamos no Big Brother. <risos> Caraca, agora, que vai ser ser. <risos> agora que é, <risos> Amigo lindo, obrigado obrigadão mais uma vez por teres trazido aqui um, um carro raro. Isto é o que? Isto é um HRV-CRV. É um HRV com coisas de mix um mix de 6, o mix VTI, um mix 4V. Mas temos aqui muita coisa de muito carro. <cute> <fazos> A origem é um D16, não é? A origem era D16, sempre, é, era, por, era, qualquer coisa. Era, pronto claro. vais a andar e vais a sentir aqui sempre força <risos> desde vocês então estavam à espera continuamos -te a ter aqui a tração às quatro rodas mas tu que literalmente para os T16. Exatamente, comecei a pesquisar chegar a ver que há dois com, com, cavalos, com cavalos mas sim, já, já, já que tivessem cavalos de origem pronto vamos lá ver o que é que eu consigo pôr aqui 16, que era o que tinha 160 cavalos, que era o melhor e não sei o que assim, bem agora a terceira vai ser de vez.